Olá, Ser de Luz! Hoje gostaria de ler uma mensagem de Ratalze, canalizada por Tânia Rezende, do Anima Mundi. Saudações! Eu sou Ratalze e lhes dou as boas-vindas a esse ciclo de tratamentos, no qual nós, curadores universais de Bellatrix, estaremos avaliando onde estão as causas dos seus Desajustes e interferindo nelas para que se dissolvam completamente. A vida na terra está se modificando, a energia na terra está se elevando e as transformações são intensas, exigindo que cada ser humano encarnado e desencarnado faça ajustes nos mais diversos níveis do seu ser e de sua existência, a fim de que cada aspecto seja reorganizado, revisto e transformado internamente e externamente. Aquilo que você considera caos e demandas excessivas no mundo material, nós consideramos a natureza perfeitamente normal desse período de transição planetária. Quando tudo que não terá lugar na nova vida terrena precisa sair, a fim de que o ser humano possa finalmente adentrar numa existência mais suave. Sabemos o quanto estão exauridos. Sentimos a sua força minguada pelo desgaste que esse período está lhes exigindo. Porém, digo-lhes que o mundo material já esteve em piores condições e a humanidade enfrentou cada situação difícil com honra e integridade, mantendo no coração a essência divina intacta. E é nesse fato que sugiro... Que você se apegue. Você chegou até aqui e escolheu continuar a purificação da sua personalidade encarnada. A sua saída para a continuidade da sua evolução é direcionar-se cada vez mais para o mundo espiritual. Acabou-se o tempo em que o mundo material, tal qual se apresenta, lhe preenchia e lhe satisfazia. Esse mundo era apenas uma ilusão e cada ser humano estava a viver a sua própria ilusão individual, inserido na ilusão coletiva. Esse mundo está se dissolvendo e a sua personalidade está a buscar outras satisfações. As encontrará no mundo além das ilusões, o mundo espiritual. De onde você irá se preencher agora? Na luz poderosa que lhe rodeia, nos seus contatos com os planos superiores e através do foco em padrões mais elevados de consciência. Todas as suas preocupações são ilusões, e não deverão ter lugar no seu novo mundo. As dores que sente são dores de reformulações internas que você está sendo estimulado a fazer. Sugiro não resistir. Aceite os seus movimentos. Acolha-se com amorosidade. Suas dores tendem a aumentar na mesma proporção das suas resistências. Você deve soltar-se e permitir-se ser um outro ser. Um novo ser está nascendo em você. O velho ser deve ir. Desapegue-se e abra sua mente para conhecer a sua nova cara, o seu novo lugar no mundo. Estamos lhe amparando. Seguimos ao seu lado. Chame-nos quando necessitar. Em luz, eu sou Ratauze. Namastê.